você sabia que o espírito pode ser considerado o quinto elemento, ele pode ser conhecido também como éter, a caixa ou cerne, e ele é muito importante para a criação de tudo para as nossas magias e poucas pessoas falam sobre ele, então hoje assiste esse vídeo até o fim para você entender a força e a potência desse quinto elemento. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Se você está chegando agora, este é o último vídeo da série que eu fiz sobre os elementos. Terminando esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você ir lá assistir os outros, caso você não tenha visto, porque tem elemento terra, fogo, água e ar, para você poder assistir caso esteja chegando aqui de paraquedas. E conhecer os elementos é muito importante, porque eles compõem o todo dentro das nossas magias e faz toda a diferença Conseguir se conectar com esses elementos Certo? Então vamos prosseguir Os cinco elementos utilizados dentro Da, da nossa ritualística são Terra, fogo, água, ar e espírito A união de todos eles é, Faz com que tudo aconteça Esses cinco elementos, eles são necessários Para que a gente possa compor A nossa ritualística, fazer a invocação Do círculo mágico, que é o contato e a afinidade Direta com eles, que faz com que a magia Se torne real, que faz com que Nós consigamos elevar E, e tornar a nossa vontade com Consistente a ponto de fazer com que ela se materialize. Antes de eu continuar, eu quero que você analise todo esse conteúdo. Deu para perceber que o conteúdo é bom, que as coisas elas são muito bem planejadas, bem roteirizadas para trazer a melhor informação para você. Por isso, se você está gostando do conteúdo que está rolando por aqui, se inscreve no canal para você não perder nada e deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e eu continuar criando conteúdo para você. São os cinco elementos em contato com nós, bruxos, em harmonia no nosso corpo, na nossa mente. Ao redor que possibilita que a magia Verdadeiramente aconteça E é por isso que eu criei esse quadro A gente chegou nesse último elemento E agora a gente vai falar sobre as características E como ele funciona dentro da magia e da nossa vida, no geral. O éter é o elemento que é responsável por magnetizar a vida. Ele está presente em todas as coisas, ele é o sopro da existência que a gente não consegue necessariamente ver com os olhos, mas que a gente pode sentir ao entrar verdadeiramente em conexão com as coisas. Esse elemento ele está em tudo, está em mim, está em você, está nas pedras, árvores e no todo porque ele faz parte da vida que existe e permeia todas as coisas o elemento espírito ele representa os mistérios e o desconhecido ele representa a passagem da vida e da morte ele representa a existência e a inexistência ele está entre todas as coisas e não está em lugar nenhum ao mesmo tempo nós conseguimos nos ligar com a nossa ancestralidade através deste elemento porque todas as coisas fluem através do seu espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, todas as formas estão em conexão por conta dele, e é através dele que a gente consegue tirar a essência das coisas e compreender essas essências o espírito também é o DNA de tudo então a gente consegue compreender verdadeiramente uma pessoa, um objeto um animal, se a gente conseguir se conectar com a essência com o espírito daquela coisa ele é a forma de energia convidada para dentro do círculo mágico, que não é Vista, mas é sentida, é a conexão homem e Deus, é a conexão com o todo que faz você o mestre do círculo mágico, criador de todas as coisas, transformador da realidade. Ele é o vazio absoluto, as sombras que escondem todo o conhecimento.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 na sua realidade e fazer parte da Revoada roxinol. O espírito, ele não tem necessariamente um quadrante dentro do círculo mágico, porque ele representa o todo e a união de todas as forças. Ele é o deus, ele é a deusa, ele é a energia criadora invocada dentro do círculo mágico. O espírito não tem um horário necessariamente que o represente, mas se você quiser trazer isso para as horas, você pode tentar encontrar o um momento onde o sol nasce ou onde o sol morre, porque é o permear, né? O nascer do sol e o morrer do sol. Assim como os movimentos que fazem este elemento, né, da vida para a morte e da morte para a vida. Este elemento também não tem uma época do ano específica e marcada como os outros elementos, porque a gente pode ver a ação desse elemento em tudo, na vida e na morte dos animais, no momento em que as plantas elas florescem ou no momento onde as árvores perdem as folhas. Então a gente consegue ver a energia do espírito em todas as coisas e em todos os momentos. Nosso corpo ele pode ser representado pela glândula pineal é a representação física e também de certa fórmula responsável pelo nosso contato com o espiritual e com o outro lado, certo? Muitos estudiosos dizem é, que é, a gente só consegue acessar o outro lado graças ao desenvolvimento dessa glândula, então algumas pessoas associam o elemento espírito com a glândula pineal. Cores que você pode trabalhar este, este elemento são cores que têm a sua dualidade, preto e branco, azul e vermelho, ouro e prata, então são cores que representam essa transição, essas forças polares de existência. As ferramentas que você pode utilizar para trabalhar esse elemento são ferramentas que representam a união de todas as forças ou criação, vida e morte, então você pode utilizar o pentáculo ou pentagrama, você pode utilizar o caldeirão, você pode utilizar a foice que também é o símbolo da ceifa e todas as coisas que tenham relação com vida, morte e totalidade. Agora é aquele momento onde eu falo pra você parar tudo que você tá fazendo, pegar o seu grimório, pegar a sua caneta e fazer a anotação do que eu vou falar pra você, que vem direto do meu livro da sombra. Todas aquelas correlações que a gente precisa pra poder trazer pra, pro palpável a nossa magia. Então vamos lá. Direção. Centro, alto, baixo, todas as direções são direções do espírito. Energia, feminina, masculina, assexual, fluida, todas as formas de energia são formas de energia do espírito. Horário, os momentos intrínsecos, nascer e pôr do sol. Estação do ano. Nenhuma e todas, porque em todas as estações a gente consegue enxergar o poder do espírito na sua vida ou na sua morte, na transcendência. As cores são cores que trabalham o contraponto, a polaridade, o preto, o branco, o azul, o vermelho, o prata, o ouro. Uh, sentido físico, o meditativo, o gnóstico, né? o estado alterado de consciência. Signos do zodíaco, nenhum signo. Natureza básica, criadora, destruidora, intermediária transformadora. Fases da vida, o nascimento, a morte, a transição, os processos espirituais, né? Momento do nascimento da criança, momento da morte, da pessoa já velhinha e a transição espiritual. Lugares, templos, cemitérios, círculos de pedra, círculos de flores, memoriais e todos os lugares que remetam ao divino, ao sagrado, à morte, à vida e ao trabalho de transição espiritual. Formas rituais, meditação Focando seu pensamento em um objetivo específico, respirar profundamente, cantar, focar a sua música e direcionar essa música para algo, dançar pensando, trazendo alguma coisa para você, imaginar, criar, pintar e coisas que façam com que você magnetize o seu pensamento, certo? Ferramentas, velas, pentáculos, caldeirão e tudo aquilo que remeta à transição de vida e de morte. Anotou? Então vamos prosseguir. A magia se faz verdadeiramente presente quando a gente se conecta com ela e a gente consegue trazer é, a energia né, deste elemento para nós e fazer com que ela se misture com quem nós somos e assim a gente compreenda o que ela é verdadeiramente. Por isso os processos meditativos e de contato com essas energias são extremamente necessários e eu trouxe para vocês um agora, neste momento para vocês fazerem e se conectarem com essa força criadora. Então é aquele momento onde você encontra um lugar aí na sua casa que você possa ficar tranquilo, fecha a porta, a janela, avisa todo mundo para não encher o saco, coloca o fone de ouvido, deita no chão e escuta a minha meditação guiada até o fim. Deite-se no chão e feche os seus olhos, fique numa posição confortável, sinta seu corpo e vá tomando consciência de cada parte dele, sinta seus dedos dos pés um por um e vá se permitindo e subindo parte a parte do seu corpo, percebendo-a. Sinta seus tornozelos, passe pelas canelas, joelhos, coxa e vá subindo parte a parte até chegar na sua cabeça. Nesse momento, você tem total consciência do seu corpo e ele está vagando pelo vazio. Não é dia, nem noite. Não é quente, nem frio não há aqui nem agora não há lugar nenhum apenas o vazio e o escuro aveludado da sua mente você se sente calmo tranquilo dentro dessa imensidão que é o infinito você pertence ao vazio o vazio pertence a você e você é o vazio nesse momento solte Neste vazio, um sonho, um desejo. Pode ser aquele emprego que você quer, um carro novo, uma viagem, uma casa própria. Lance para o vazio o seu desejo. E neste momento, o vazio passa a ser o seu desejo. Você é o desejo e o único que pode verdadeiramente alcançá-lo. Deixe o desejo existir no vazio. Torne-o realidade construa o desejo, traga ele à vida, veja cada detalhe, sinta a textura, o cheiro, o gosto, a forma, perceba parte a parte, imagine-se vivendo este desejo, veja seu dia a dia junto a este desejo, cada parte da sua vivência, se for um objeto, imagine cor, textura, gosto, cheiro, traga, torne-o real, Traga-o para a realidade. Permita-se alcançar esse desejo. Repita para você várias vezes. Eu trago imediatamente. Eu o torno real. Você é meu. Você pertence a mim. Torne essas frases poderosas. Sinta o seu desejo. Permita-se estar diante do seu desejo. E tê-lo. Curta toda a sensação curta a verdade, e quando estiver pronto, transforme seu desejo em energia, absorva-o com o seu corpo inteiro, uma energia potente, real, percorrendo você por completo, encha-se do seu desejo, porque agora ele é vida. Uma luz branca começa a se aproximar e te cobrir, ela ofusca toda a sombra. E junto a essa luz, você acorda. E ao acordar, você traz com você o seu desejo. Para então torná-lo realidade. Mas já acabou? Já. Uhum. É assim mesmo, é de sopetão. Uma criança nasce de sopetão ainda toma um tapa no meio da bunda pra chorar. Gente... Essa meditação ela é muito, muito diferente das outras, porque a ideia é que a gente acorde de sopetão mesmo. Então, a partir do momento que você acordou de sopetão, porque a vida é assim, a criança sai da barriga da mãe, da... toma um tapa na bunda pra chorar, pra ver se ela tá acordada, você trouxe pra sua realidade o poder do seu desejo. Você trouxe a vida ao seu desejo. Então, você vai pegar um papel, você vai anotar, e vai criar uma rota, um caminho pra realização do seu desejo. Porque o poder de torná-lo realidade está no seu corpo, está em você, está na realidade. Então, traça o objetivo e faz o desejo acontecer. Certo? Trabalhar com o elemento espírito é isso. É tornar as coisas para a vida. Trazer elas para a vida. Você também pode fazer o oposto com o elemento espírito, que é tirar coisas da sua vida. Porque o elemento espírito também mata as coisas. Afinal de contas, é a transição da vida e da morte. Então, você pode trabalhar essas duas coisas com muita força. Eu espero que isso tenha ajudado você do outro lado. Que você faça bom uso deste, dessa meditação. Então, se você do outro lado sentia necessidade de continuar de fazer mais vezes essa meditação é só voltar aqui no vídeo e repetir para os seus desejos e para as coisas que você sentir necessidade certo este foi o último vídeo da nossa série falando sobre os elementos. Se você gostou, é, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você aí do outro lado quer algum outro vídeo, quer que eu fale sobre algum outro assunto, tem alguma ideia com relação a uma série nova que eu possa trazer para vocês, eu tô sempre prestando muita atenção no que vocês escrevem nos comentários, certo? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo e que o sol possa terminar o seu caminho.